Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis. Hoje eu quero te mostrar algo que você não viu ainda no canal. Quero te mostrar uma casa suspensa com vista para o mar na praia de Torres, uma praia aqui do nosso litoral vizinho de Capão da Canoa. Gente, o empreendimento é fantástico, premiado mundialmente no, no setor da arquitetura. E ele vai ser, ela, essa casa vai ser vendida, mobiliada e decorada conforme você está vendo. Eu quero te convidar para conhecer esse empreendimento, esse imóvel aqui comigo. Que são apenas nove casas suspensas e, tem, e temos algumas à venda ainda. Vem comigo conhecer esse lindo empreendimento, essa linda casa que entrou à venda, ficou pronto há pouco tempo. Vamos lá? sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal hoje eu estou na cidade de torres eu quero te mostrar essa linda casa suspensa gente esse projeto um desses projetos desta consultora, foi premiado a nível mundial no Canadá gente a arquitetura o design desta consultora é fenomenal e hoje eu quero te mostrar esse lindo apartamento que na verdade é uma casa suspensa de 335 metros privativo, quatro suítes, uma piscina suspensa com área de lazer privativa aqui na casa e o melhor de tudo, decorado meu caro, você não precisa fazer nada. Olha só gente, eu entrei então pela porta, ali a porta tem uh, automação, tá com senha também com a digital. Aqui já é o living do imóvel, tá? Sala, lareira aqui com, vou encostar a porta, lareira. Gente, ela é a álcool, ecológica Note que aqui embaixo, ó, todo, todo de granito branco Paraná Aqui a gente tem uh, umas madeiras com laca Gente, olha só, descobri aqui um armário sem querer, meus caras <risos> Olha que bacana, começa isso aqui, né gente? Tem várias coisinhas aqui que eu quero te mostrar Essa ladeira linda, maravilhosa, televisão, sala de estar Olha o que tinha atrás de mim, gente, olha só ó aqui mais uma salinha de espera ar-condicionado combinando e essa porta aqui gente eu acesso os quartos eu já vou te mostrar mas deixa eu fechar ela aqui só para te mostrar um detalhe olha como fica legal isso aqui parece que não tem quarto parece que ó, o azul né ele se interliga todo olha que diferente bacana né então aqui é o nosso living acabei de te mostrar gente uh, toda todas esses móveis e esse projeto foi projetado pela Sacaro Móveis, uma das mais alto padrão e renomada e conhecidas empresas de imóveis aqui, caríssima, por sinal de conta, né? Uh, não é cara, é alto padrão, vamos dizer assim, né? Gente, olha só que living maravilhoso: sala de estar, sala de jantar, cozinha, espaço gourmet, área de serviço, tudo junto aqui. a minha esquerda aqui, caros, ó, a gente tem o lavabo, ó. dá uma olhada aqui. Olha só o lavabinho Gente, que cheirinho bom que tá aqui esse apartamento Vocês não tem noção Lindo, maravilhoso, tudo de branco Paraná A própria cuba esculpida, gente Olha só, com LED aqui, torneira Preta, com um estilo fosco Olha só que legal esse espelho Estilo bronze Aqui meus caros, ó, vem cá, vamos lá Deixa te mostrar, atrás de mim Você nem imagina o que tem aqui Olha essa área de lazer Da sua casa suspensa Olha que espaço maravilhoso você tem aqui, gente. Tá até aqui pronto, o lugar é para você colocar o gelo e a champanhe, frente a assinar o contrato aqui e você comemorar a sua aquisição da sua mais nova casa aqui no litoral do Rio Grande do Sul. Olha só, gente, ó. A piscina, ela é aquecida, toda de concreto, pastilha para toda pastilhada, tá, gente? Uh, aqui a gente tem um detalhezinho integral, de todo de madeira. Olha só. E ali, meu caro, ali tá o mar, ó. Tá vendo o mar ali? Bem pertinho do mar. Inclusive, nós temos uma cobertura à venda aqui nesse empreendimento, linda, maravilhosa. Ela ainda não está decorada, mas você pode estar comprando ela decorada. Vai ser vendida sem decoração, mas você pode estar agregando o valor. Se você quer saber mais, clica nesse link aqui embaixo e vamos conhecer o empreendimento, tá bom? Olha só, meus caros. Então, esse lindo pátio aqui é seu, exclusivo seu só você tem acesso isso aqui é uma casa suspensa são apenas nove casas no centro aqui da cidade de Torres na praia de Torres tá Vamos lá conhecer mais gente que eu ê tudo pedra de verdade ó pedra pau que a gente fala né até vou chegar perto de umas aqui para te mostrar ó. olha só gente isso aqui dá uma mão de obra violenta para colocar ó. pedra por pedra ó. Olha só linda demais. E aqui, gente, todo o apartamento ele tem as luminárias com foco. Ele tem o foco, uh, como é que eu posso te explicar? Multifocal, vamos dizer assim. Ele foca exatamente a luz ali, ó. Parece que as, as luminárias estão desligadas, mas estão todas ligadas. De noite aqui deve ser uma maravilha. Olha só, gente, vamos conhecer mais então desse belo, essa bela casa suspensa, né? Então, ali é a nossa sala de estar, aqui é a nossa sala de jantar. Prontinho aqui, gente, ó, é só você encomendar aquela pizza, o corretor paga, sem problema nenhum. Aqui, meus caros, ó, nós temos um balcão todo de branco absoluto. Olha só, gente, ó, prontinho, prontinho, prontinho, não precisa fazer mais nada. Aqui a gente tem uma gaveta com os lixos, ó, só tirar o saco de lixo depois. Aqui nós temos uma pia de inox, temos aqui escoador para botar prato, para botar os talheres. Aqui embaixo a gente tem uma cervejeira. Cervejeira não Aqui nós temos uma lava-louça Ó Novinha, quem gosta de lava-louça a cervejeira tá à nossa direita aqui embaixo, ó A Nossa cervejeira embaixo do forno e do micro Nessa torre quente Mais armários aqui, ó gente, ó Aqui, meus caras, ó Temos até uma Nem sei o que é isso aqui Uma, uma encheira de barro Nosso fogão aqui, cooktop, Exaustor Agora estão fazendo esse estilo mais redondinho, ó. Fica mais clean, né? Aquela coisa quadradona. E, gente, e olha aqui. Aqui na sua torre quente. Geladeira. Aqui, gente, olha só. Os armários, todos com vidro. Olha só que legal. Gente, essa, esse projeto arquitetônico, ele juntou aqui o uh, industrial com o residencial. Então, ficou uma coisa bem contemporânea mesmo, gente. Ficou muito bacana. Olha só. Concreto aparente no teto. As luminárias, que elas são multifocais, que nem eu te falei, as focas exatamente um ângulo embaixo no chão, né? Com concreto aparente. E aqui, na cozinha, foi trabalhado com fitas de LED e madeira. Olha que lindo. Diferente, né? Aqui é a nossa área de serviço. Deixa eu te mostrar. Olha só. A área de serviço, secadora, a pia, armário. Aqui é um armáriozinho onde está os junkers, tá? As máquinas aqui da água quente. Parte de máquinas. E vamos conhecer então agora a parte privativa, os dormitórios, são quatro suítes, quatro suítes independentes, lembrando, 335 metros privativo, na beira-mar praticamente de torres, gente. Eu vou deixar aqui embaixo o link para o site, onde você pode acessar e ter condições de pagamento, tudo certinho, tá bom? Eles aceitam imóvel, gente. Eles aceitam imóveis em qualquer lugar do Brasil, na verdade. Eles estudam receber imóveis em qualquer lugar do Brasil. Vamos ser mais correto, mais certo, né? Na informação. Seja bem-vindo à primeira suíte. Na primeira suíte já tecido, ó, tecido. Um grande espelho, um lindo espelho com tecido aqui do lado também, ó. Espelho maravilhoso. Aqui a gente tem o banheiro já à nossa esquerda. Todo ele ah, maravilhoso detalhe de ouro aqui gente ó detalhe dourado na verdade né aqui no box do banheiro aqui a gente tem uma pia já esculpida em branco absoluto Olha que lindo esses armários gente ó maravilhoso aqui então a cama do casal olha que quarto lindo gente ali a gente tem uma sacada além da sacada nós tem um parapeito de vidro uma sacadinha que não temos acesso mas tem um parapeito de vidro e uma porta-janela de madeira. Eu vou te mostrar na suíte principal. Tu vai gostar muito, tenho certeza. Aqui a gente, tem, a gente tem, então, ó. olha que legal esse detalhe aqui na cama. Ó. Isso aqui é bom para não cair da cama. <risos> aqui a gente tem, então, a cabeceira. Toda estofada. Maravilhosa. Ripados, gavetas, televisão, ar-condicionado. Prontinho. Tem ar-condicionado escurinho, combinando, então, com o... Quarto. Vamos acessar a segunda suíte, então, gente. Vem comigo. Olha só. Papel de parede em todos os corredores aqui também. Notou ó, que as luminárias elas focam exatamente ó, onde está? Você só vê a luz lá. Você não enxerga a luminária ligada, né? Vê que bacana essas luminárias. Olha só, por exemplo, parece que está tudo apagado, né? As, as, aquelas lá parece que está apagado. Mas olha só o chão, está todo iluminado, né? Esse quarto aqui, janela dos fundos ali, está um pouco mais aberto, então... Entrando mais luminosidade natural. Gente, o segundo banheiro da segunda suíte. Bem parecido também. Branco, né? Só que não tem os detalhes dourados. É um preto fosco. Olha que diferente, ó. Maravilhoso isso aqui. Gente, todos os banheiros, na verdade, é a casa inteira. Toda ela tá com cheirinho de nova. Você não tem noção. Se desse pra te levar o cheiro. Gente, olha só. Uma linda cama. Uma cabeceira com ripado. Um lustre lá. Mais LED ali. Lindo, lindo, lindo. E, gente, olha só, até minha avó veio participar aqui. Olha o crochê que ela faz, ó. <risos> crochê da véia. <risos> Tô brincando, gente. Tem uma mantinha aqui, gente, olha só. Mas vai, vai dizer que isso aqui não lembra a avó. Isso aqui lembra a avó, meu caro, não tem como não lembrar. Lembra a tia, lembra a avó, né? Comenta aí nos comentários se lembra a tia ou a avó. Olha só, gente, ó. Aqui a gente tem, então, olha só, eu vou te mostrar aqui, ó. Abertura de PVC, laca, muito bem 70% do ruído, tá gente? O vidro Aqui a gente tem mais um vidro aqui, ó E aqui uma sacadinha, tá? Não temos acesso, infelizmente não temos acesso Mas fica bonito, e aqui Uma porta e janela de madeira, uma pontográfica que fala, né? Pra fechar e você ficar lindo demais com o layout desse prédio na frente, né? Vamos lá conhecer então, gente? Ah, aqui os guarda-roupas, ó Acabei não mostrando o outro, mas é igual esse aqui, ó. ó. Bastante espaço para você estar tá guardando as suas roupas, suas meias, suas roupas íntimas. Vamos dizer outras coisas, né? Vamos lá então, conhecendo a nossa terceira suíte. Vem comigo nessa mansão suspensa. Comenta aí se você conhece a cidade de Torres. Aqui, gente, ó, então, acessando então a nossa terceira suíte uma linda e maravilhosa suíte aqui a gente tem um banheiro bem parecido tá gente nicho nos fundo aqui é o branco absoluto aqui mais uma cama de casal aqui gente a cabeceira é diferente ó olha que legal temos umas, umas parece junco com e aqui a almofada tranquila nossa terceira suíte linda maravilhosa um detalhe com espelho ar-condicionado preto combinando e aqui gente na entrada madeira tá preparado agora para conhecer a suíte principal Vem comigo então conhecer Acabei de entrar nela aqui à direita nós temos o banheiro Olha só que interessante Um banheiro com duas cubas Branco absoluto Aqui gente no ripadinho ó, a gente tem os armários As gavetas, olha que legal ó, Tudo em branco absoluto Torneira preta fosca ó, temos aqui um estilo de uma penteadeira Para as moças sentarem aqui ó. Até vou fazer o seguinte ó. Ó, Ela pode puxar o puff aqui e sentar e estar tá se preparando para fazer aquela visita às suas amigas aquela concorrência de quem é mais bonito uma que a outra <risos> aqui é a parte do banheiro detalhe todos os banheiros têm piso aquecido beleza gente aqui o box tá são dois chuveiros estilo cascata chuveiro de cima com água quente também tá e agora aqui meus caros ó, olha só nós temos um close como você viu no início do vídeo um belo close um maravilhoso close ele e ela, do casal, bastante espaço. E aqui o nosso quarto, a nossa cama do casal. Uma grande cama clean, maravilhosa, toda estofada aqui atrás, gente. Olha só que lindo isso aqui. Meus caros, esse empreendimento é muito lindo. Você tem que vir conhecer a cobertura. Não está pronta ainda, está sendo entregue o empreendimento agora, no final do ano. Mas você já pode visitar. Lindo demais a cobertura. Vale a pena você vir ver. Aqui tem uma sacadinha também. E eu quero te agradecer por assistir o vídeo até aqui, muito obrigado, se você tem interesse chama aí, Deus abençoe o seu dia, sua semana, te prospere, e te dê saúde, até o próximo vídeo e tchau meus caros.